o governo federal está fazendo a parte dele da forma que é necessária nessa situação. O governo federal desde o início das manchas, no começo de setembro, colocou todas as equipes: IBAMA, Marinha, Petrobras e Cemil, todos dedicados a reconhecer, fazer o monitoramento dessas manchas e o recolhimento. Além disso todos os esforços do ponto de vista de satélites, nacionais, estrangeiros, americanos, EPA, NOAA, guarda costeira, a marinha do Brasil, desde o início, em contato com outras guardas marinhas de outros países, para eh, fazer o reconhecimento, a identificação da origem deste óleo. Fizemos também as análises laboratoriais desde o início, fizemos a correlação com aqueles eh, barris que apareceram na costa, enfim. O Governo Federal não deixou de adotar nenhuma medida, muito pelo contrário, Envidou todos os esforços e continua fazendo isso. Hoje de manhã, aqui, nós fomos, é, percorremos todo o litoral é, de Pernambuco, apenas um ponto com é, um resíduo ainda de mancha sendo retirado. Lá estava um grande efetivo da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, da Defesa Civil, do IBAMA e também dos voluntários, a quem nós agradecemos muito o engajamento nesse momento. Tem feito um excelente trabalho os voluntários em parceria com os órgãos públicos. Esse não é o momento de polemizar e nem politizar. Esse é o momento.